sessão de camisetas, customização. E no vídeo de hoje eu também, eu também tenho uma camiseta com mais uma mensagem que eu quero trazer para você, para você fazer a sua customização. Olha aí a minha camiseta. Namoro, renúncia e altar. Essa camiseta faz parte do ministério lá da minha igreja e toda pessoa quando inicia o um namoro inicia o um namoro com propósito e tudo que envolve propósito de vida eu sou apaixonada então meus amores se inscreve no canal deixa sua curtida deixa o seu comentário e roda esse vídeo porque você tem que aprender logo a fazer a sua customização que é muito fácil só precisa de uma tesoura de uma mente criativa e vem comigo vem comigo Pega uma caneta, eu vou usar uma régua só para fazer a marcação mesmo, ok? Eu tenho aqui uma baby look tamanho GG. Você pode fazer com a sua camiseta também normal, grande. E você vai estar tá dando a medição daqui até esse espaço aqui de 16 centímetros de altura. Essa marcação aqui, centímetro dessa reta de um dedo, certo? Então, um dedo aqui você marca, mais um dedo aqui você marca. Um dedo aqui, você marca. Mais um dedo aqui, você marca. E você vai fazer isso durante toda a sua reta, marcando. Por quê? Essa marcação você vai usar para fazer o corte reto. Isso aqui, ó. ó. Se você não tiver uma coordenação motora legal, você pode fazer esse trabalho aqui de reta. Ok? já trabalhou o fundo, essa marcação, a gente vai trabalhar a frente. A mesma marcação. A mesma coisa você vai fazer medindo sempre essa ponta, não medindo o meio, medindo, medindo a ponta. A gente vai começar a fazer a parte do corte dessa camisa aqui. Agora eu já comecei a fazer os cortes através de cada marcação e para facilitar esses cortes que eu já adiantei aqui, você vai fazer o seguinte: você vai dobrar a sua camisa na linha reta que você fez a marcação, um centímetro mais acima. Vai jogar aqui pra você e vai pegar a tesoura e marcar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui porque, Ana, vai ajudar na hora de você pegar todo o seu tecido e cortar. Só isso aqui. Aí agora você vai esticar e você vai ver que já tem um furozinho que vai ajudar muito na hora de você passar... Essa tesoura aqui. É importante que a sua tesoura esteja bem amoladinha, para o seu tecido ele ficar fácil de manusear. E vai fazer isso aqui, ó. Quando chegar aqui, você não vai até rente a marcação da costura, você deixa um pouquinho distante. Vem ao próximo. Bem? E se você sentir dificuldade de fazer o corte reto, eu aconselho você a fazer a marcação conforme eu já tinha dito aí. E mais um aqui. O último já é bem rente mesmo. A costura. E vai até lá em cima. Isso aí, ó. É. Olha o resultado como fica. Agora a gente vai trabalhar a parte da frente dessa. Costura da mesma forma, a mesma sequência, fazendo seu corte, seu corte, na medição, quando chegar aqui não é tão próximo e assim a gente vai fazer. Eu vou adiantar aqui pra vocês verem o resultado. vocês visualizarem os detalhes. Olha aqui, show que arraso, olha o fundo. Tá vendo? Então você aí que tem uma camisa do seu gosto, que você ama, não pode deixar de customizar, porque fica um arraso. Pega essa dica, pega essa customização, faz a sua camisa Faz uma forma também de você vender, hoje a customização da moda está em alta e é uma bela oportunidade para fazer negócio. Olha gente, eu amei, eu amei. Então se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal porque breve eu vou postar várias camisas com customizações diversas, camisas aí com frases de arrasar. E eu tenho certeza que você vai gostar dessas ideias. Então, se você gostou dessa minha ideia, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Um grande beijo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história e que Deus faça tudo novo a cada dia. Beijo, até a próxima! Tchau!